De fato, a Anvisa recentemente publicou uh, novas normativas, uh, esse, essa publicação ela é o resultado de todo um processo de consultas públicas que a Anvisa conduziu ao longo dos últimos anos para tentar aperfeiçoar o marco regulatório brasileiro. Ah, gostaria de destacar alguns aspectos bastante positivos da, da publicação que foi feita pela Anvisa. O primeiro ponto é ah, o fato de que a Anvisa passa a adotar a análise de risco para todos os produtos. Ou seja, a, a tomada de decisão de se aprovar ou não aprovar um, um determinado produto, ela tem que ser baseada em critérios científicos e tem que levar em consideração a condição recomendada de uso daquele produto. Então, quando a visa diz que ela vai passar a adotar análise de risco para todos os produtos, isso é extremamente positivo para a agricultura brasileira. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é o fato de que a Anvisa está se alinhando às boas práticas internacionais. Então, foi citado pelos diretores da Anvisa quando essa publicação foi feita, o alinhamento com o sistema global harmonizado. Né? Esse é outro aspecto extremamente positivo, porque a, a, a gente vê agora a Anvisa se pautando prioritariamente pelo rigor científico acima de qualquer outra coisa.